Oi, pessoal! Meu nome é Denise e nesse vídeo eu quero contar para vocês o porquê que eu proibi meu marido de tomar o Max Potente. Então, fica comigo até o final. Para quem ainda não conhece o produto, o Max Potente é um estimulante sexual que aumenta a produção natural de testosterona, fazendo o homem ter mais apetite sexual. A composição dele é 100% natural e estimula também a circulação sanguínea no pênis. Então, o homem ganha o benefício de ter mais libido junto com uma ereção mais forte e duradoura, que promove também o aumento do pênis. Se antes o homem sofria com a falta de desejo sexual ou impotência, o Max Potente resolve de forma natural esses problemas já a partir da primeira semana de uso, dependendo do organismo de cada pessoa. Enfim, são muitos benefícios e eu vou deixar o link do vídeo que eu postei semana passada, que fala todos os detalhes do Max Potente, para você poder dar uma olhadinha. Voltando ao assunto desse vídeo, é, eu proibi meu marido de usar o Max Potente porque ele se tornou um tarado. <risos> é sério, gente. Eu não estou aguentando mais. Antes eu reclamava porque ele não funcionava. Agora eu tenho que correr porque toda hora ele está pronto para namorar e ele não se cansa. Ele tá aparecendo um menino de 18 anos e sem falar também que agora ele tem mais disposição até para atividades do dia a dia. Ele sai cedo para trabalhar. No final do trabalho ele ainda vai para academia todo dia e à noite ele quer namorar todo dia. Gente, é sério, eu não tô dando conta. Mas assim é bom porque o investimento que fizemos no produto surtiu efeito e sem causar nenhum dano ao organismo do meu marido porque o produto é 100% natural. Então, valeu a pena. Mas eu já falei com ele, pode parar de usar esse negócio, porque eu não tô dando conta. <risos> então, pessoal, é isso. Se você tem alguma dúvida se o Max Potente funciona, fica aqui o meu relato, como esposa, de que esse produto funciona e funciona muito bem só fica atento caso você decida experimentar porque infelizmente o produto está sendo alvo de pirataria então eu recomendo que você compre apenas no site oficial que eu vou até deixar o link aí nos comentários que foi o site que a gente comprou e se esse vídeo te ajudou eu peço que deixe seu like aí embaixo para outras pessoas poderem ver e se ficou com alguma dúvida pode perguntar nos comentários que eu vou te responder e eu queria pedir desculpa também por não estar aparecendo no vídeo mas por ser um produto sexual, eu tenho vergonha de, de aparecer, tenho medo de alguém do meu trabalho ver e, e me reconhecer. Então, é isso. Até mais.